Eu pensei em alguns improváveis para essa edição Olímpica de Tóquio 2021. E alguns que já são Olímpicos, como Matheus Santana, que pode surpreender fazendo uma grande campanha novamente. Gabriele Roncato, que foi a mais nova na última edição no 4x200, que pode tentar o índice de 1.500 livre, uma prova nova no programa de provas, o índice que acabou de entrar na tabela, por isso fica mais acessível e promoverá uma grande disputa entre as brasileiras. Também cheguei a pensar no Ponte Messias fazendo 21, mesmo a prova de 50 livre estando tão disputada. Mas eu vou de Guilherme Costa em uma modalidade que ele não está habituado: 10km de águas abertas. Ele que já é super cotado para piscina, já nadou abaixo dos índices, mas a gente só sabe quando acaba a seletiva, pode também tentar a maratona aquática. Ele está com muita vontade. Não depende só da vontade dele, mas eu acredito que se ele cair, ele pode surpreender os atletas experientes que estarão lá. O Guilherme tem uma base de treinamento muito forte com o Cafu no Rio de Janeiro, então ele já chegou a treinar assim 20 mil por dia, ele tem base para nadar uma prova de 10km, ele tem a velocidade que é um fator que tem sido decisivo nas vitórias dos últimos campeonatos no um cenário mundial, a gente pode ver através do alemão Florian Lombroke que ganhou 1.500 né, na mesma edição do mundial, na piscina e nas águas abertas nos 10km. Então, todos os atletas de ponta estão nadando muito próximo ou abaixo de 15-0 nos 1.500. E o cachorrão já nadou para isso. Então, ele tem uma característica que o maratonista brasileiro não apresentava, que era uma boa prova de 500 cenário mundial. Ou seja, ele pode surpreender não só na seletiva brasileira, como no pré-olímpico.